Ou um é só diamante Não É, você pode pegar tem... Não só diamante, mas Todos os minérios Que são Que é o Essence é esse Powder esse Daqui E o outro É esse Que é o O raio-x, né, traduzinho e aí, esse daqui você pode ter ó, ferro, diamante, ouro. Esse daqui que é o um negócio que faz o... Que multiplica, né? O carvão, é... beterraba, ou aquele... Aquele frutinho lá do Nether. Aqueles coros. Aí também, lá tem lazuli, Até couro, slime, é... O Quartzo também. A Estrela do Nether. Prismarine. E aí, aí, como que você faz? Eu vou mostrar o diamante, né? Que você vai precisar de quatro diamantes. É. Você vai precisar de quatro diamantes para fazer. Deixa eu pegar aqui a... Aí você põe assim. E aí você põe. Peraí, eu consigo. Às vezes não vai. Peraí, deixa eu... Tá, tem que ser desse jeito. Você não vai, não. Não sei porquê, mas... Só é com diamante. Eu acho que com os outros vai. E aí você faz o bloco... que eu ali ali nesse canto daqui, não sei porque, mas beleza de... do bloco do pó de diamante aí você pega uma fornalha e ah, é carvão carvão aqui, porque aí é mais, né? e aí você cozinha, cozinha, né, entre aspas, não sei como eu falaria esse essa fornalha ou essa fornalha o um bloco e você recebe um bloco de diamante que é o bloco e aí você pega aqui e transforma de novo nesse pó faz o bloco põe na fornalha e vai indo assim você simplesmente vai indo assim aí com alguns minérios, acho que é assim mas com esse daqui com... pra... pra pegar o... o couro e a cana de açúcar não é assim, você não precisa da fornalha você... Simplesmente vem aqui, põe um negócio. E aí você recebe quatro negocinhos desse. E aí você faz com o resto pode ser em qualquer lugar. Mas não sei porque com o diamante tem que ser ali naquele canto. E aí você faz um negócio desse. E aí você recebe isso daqui, entendeu? E com o.. A canega de açúcar é o mesmo, eu acho. Deixa eu ter certeza. A sequência você recebe o bloco já, se não precisar. Você recebe o bloco. Mais fácil, né? E aí aqui já tá os dois blocos de diamante. E aí você tinha quatro e agora você tem 19. Você viu que, que vai indo, né? Você vai conseguindo mais. E aí o outro, ele não... E você poderia complementar um com o outro. Porque... Esse outro Pelo menos nas configurações normais, tem que clicar no Z. É o Z. E aí... Esse daqui, que é um, um dos aqueles... Z, e aí você vê aqui qual você qual dos qual minério você quer ver e você também pode pôr mais bloco então tipo você tem todos quase todos os blocos possíveis assim tem aqui aí sei lá você quer ver sei não sei que já tem um tanto aqui vamos pegar aqui ó ferro tem que segurar o shift e aí clica, que tem aqui, ó. Onde é que tá falando? Aqui, ó. Pra editar o bloco, simplesmente. Pra, tipo, pra fazer ele. Tipo, você clica duas vezes assim, ó. Aí você pode mudar. Aqui, você pode tirar. E aí você aqui pra. Se que você quer deixar ver ver ou não, você tem que clicar com o shift. Se você clicar normal, não vai. Mas se você clicar com shift, aí muda. E você pode mudar. Você pode ter ver até 256 blocos. E aí, pra funcionar, tem que clicar isso. Tem que clicar ali. E aí... teria que aparecer mas aí, ó. Você viu que até bugou. Deu, deu lag, deixa eu diminuir aqui um pouco, porque saiu com 48. E aí você vê que tá... Você vê onde é que tá. Deixa eu pegar aqui assim, mano. Eu acho que tá escuro. Assim. E aí onde tá esse laranja, né? É porque.. E até em outros mods você pode pôr também. Não é só os blocos. Ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. Achei. Viu? E aí você pode, tipo, achar o diamante e depois você vai multiplicando com o outro. Você complementa um, um com o outro. E aí foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que você... Eu vou deixar o link dos mods na descrição. Pra vocês verem. E se vocês estão pensando... Então, se perguntando o que, que é isso, é um, um mod chamado Just Enough Items, que é, ser, tipo, só, som, tipo, somente itens suficientes, não sei se seria assim, e aí você consegue ver os, os craftings das coisas. E aí, e é bem legal esse molde, ele ajuda bastante. E aí, eu vou deixar o link dele na descrição também. Espero que você tenha gostado, deixem um like no vídeo, se inscreva e ativem o sininho. E até o próximo, tchau!